ore baba a ti mum a ti nim baba a ti pelongo loro core de orundi pois o afelando de goloni ocoriu ti sale o belé, chapeleaku do trancori asari quero jê shango mobonu que xere xere a sanho, ngundo de ia queré kere kere kobalaro yesu que mojuba mojubá, mojuba agos Mojuba Olá, bem vindos ao lançamento da PL 425 barra 2021 Parque do Rio Bixiga Sampan, 16 de agosto de 2021 Dia de aniversário de 60 anos do assentamento do Teatro Oficina, mas também dia de Obaluayê. A Atotô, A Obaluayê! Opa, panjéu, opa, panjéu, opa, panjéu, opa, ninguém, panjéu, ninguém, panjéu, ninguém, panjéu, ninguém, opa, panjéu, panjéu, o, teu sagrado. O Balu o rei dono da terra. Silêncio. O rei está presente. Ele está presente pela cura, por todo tipo de cura. Ele que é a doença e a própria cura. Não podia deixar de passar por aqui Antes do nosso rito de abertura Para pedir o agô Agô? Agô de licença, sim Para pedir agô A nossa ancestralidade Agô, a Toda ancestralidade preta, indígena, teatral, nordestina do bexiga. Agô. A todos que vieram antes de nós e aos que virão depois de nós. Agô às vidas humanas, não humanas, com quem partilhamos o prazer de cultivar e lutar por este chão. Agô. Agua as divindades das águas, Osum, Iemanjá, Nanã, e Euá, a todas as divindades das águas, e sobretudo a as águas que correm por baixo e fertilizam este chão. Agua aos seus bexiga, e Tororó, Saracura. Agua Agô a todas as forças que movimentam esta luta e sustentam este chão. Agô ao quilombo Saracura. Agô. Agô a todos que aqui estão nos vendo e ouvindo. Para que possamos juntos evocar, peço licença. Para que podemos abrir então e lançar essa PL, Parque do Rio Bexiga. Vem! Vem, Parque do Rio Bexiga. Só vem! O bairro do Bexiga guarda características singulares de um bairro histórico. Construído há muitas vidas e culturas de povos originários. Eu, eu, eu quilombo, a migrantes, imigrantes oxente, bixiga, oxente, bixiga. e, mais recentemente, pela chegada de refugiados. destacando-se como território cultural plural, fértil pela mistura entre povos e línguas, histórias, culturas. Culinária e arte que evidencia a força histórica de um bairro formado por modo de existir. Que resistem aos processos de verticalização urbana de São Paulo. Ao avanço da especulação imobiliária sem precedentes. A imposição de modos de viver dentro dos grandes centros urbanos. Massacrados pelo planejamento urbano hierárquico. Desse arbitrário processo de urbanização de São Paulo, com uma verticalização imposta, sem incorporar as características culturais e geográficas de cada região. O bairro do bexiga herdou um deserto de pelo menos 11 mil metros quadrados. Fabricado pelo mercado imobiliário. O terreno entre as ruas Jaceguai, Abolição. O Japurá e Santo Amaro. Terreno que nas últimas quatro décadas é protagonista. Protagonista de uma vontade coletiva de transformá-lo numa área pública. Com programa cultural. O Parque do Rio Bexiga. O Parque do Rio Bexiga. O Parque do Rio Bexiga. Trata-se da destinação justa de um terreno situado na área central da cidade, e que pelo contexto geográfico, histórico, cultural, tem potencial de rever criticamente o processo de urbanização e andamento em São Paulo. E inaugurar, quem sabe, reinventar a relação cidade-natureza. Esta relação há muito discutida e praticada internacionalmente é vista e considerada como dispensável nos grandes centros urbanos do Brasil um terreno localizado no coração do bairro do bexiga centro periférico de São Paulo e pela formação histórica, pela ocupação e pelas intervenções de âmbito desenvolvimentista, tem hoje um privilégio para os carros, ainda, e, paradoxalmente, é um dos bairros mais ocupados com a maior densidade da cidade, quem sabe o mais denso da cidade, é o bairro com o menor número de áreas públicas de lazer e verde. O Bexiga surge da mistura heterogênea dos povos originários dos negros fugidios que instalaram numa São Paulo Colonial às margens do rio Saracura um quilombo. Dos imigrantes italianos calabreses e sicilianos que lotearam a chácara do Bichiga nos fins do século XIX. Eixo de ligação do Triângulo Colonial com o novo centro dos Barões do Café. Nos altos do Espigão da Avenida Paulista, enfrentando um terreno de, to de topografia complexa formada entre diferenças de cotas, de vales, etc, e três rios: o Saracura, o Itororó e o Córrego do Bexiga, ambos desaguando no Anhangabaú. Os italianos trouxeram suas artes, ofícios e seus saberes. Construíram um bairro térreo de sobrados com dois pavimentos e porões, em lotes tipo linguiça, estreitos e compridos. Transformaram suas casas em pequenos comércios, criaram um bairro onde a vida se desenvolve a pé. Onde os trabalhadores não precisam fazer grandes deslocamentos para chegarem aos seus locais de trabalho. Migrantes nordestinos vindos em busca de melhores condições de vida. Que trouxeram suas mercearias, suas casas do norte, restaurantes, seus forrós. Os grupos de teatro que se instalaram ali no fim da década de 40, foram impulsionados pela criação da primeira companhia moderna de teatro nacional. Localizada ali na Rua Major Diogo, o Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, criando o bairro com maior concentração de teatros da cidade. O Berço do Samba, de Adonirã Barbosa. O Bixiga é o Berço do Samba, sede de uma das escolas de samba mais antigas e importantes do Carnaval de São Paulo, a grande escola de samba vai-vai. As cantinas italianas, né? Os terreiros de candomblé, igrejas católicas da Vila Itororó, com sua piscina pública, a primeira da cidade. E atualmente, os imigrantes haitianos e africanos que harmonicamente se misturam ao cotidiano, trazendo novas cores, sabores, ritmos. Na composição de um bairro de forte vocação cultural. bexiga território de todas as artes e da manifestação de todo o poder humano. Não é à toa que o Bixiga possui, hoje, mais de 900 imóveis tombados, correspondendo a pelo menos um terço do patrimônio cultural protegido da cidade de São Paulo. Pela Lei número 10.236, de 16 de dezembro de 1986, atualizado em 2001 e 2002, cujo texto ratifica os motivos de sua proteção nos âmbitos histórico, artístico arqueológico, turístico, ecológico, humano. Considerando a importância histórica e urbanística do bairro da Bela Vista na estruturação da cidade de São Paulo, como sendo um dos poucos bairros paulistanos que ainda guardam inalteradas as características originais do seu traçado urbano e de elementos de parcelamento do solo. Considerando a existência de estruturadores do ambiente urbano, como ruas, praças escadarias, largos, etc., com interesse de preservação, seja pelo seu valor cultural, ambiental, afetivo ou artístico. Considerando a permanência da geomorfologia original nas áreas da grota, do Morro dos Ingleses e da Vila Itororó, cuja preservação proporciona a compreensão de como se deu a estruturação urbana do bairro. Considerando o grande número de edificações de inegável valor histórico, arquitetônico, ambiental e afetivo, muitas delas remanescentes da ocupação original do bairro, iniciada no final do século XIX. Considerando a ocupação atual do bairro, caracterizada pela mescla dos usos residencial, cultural, comercial e de serviços especializados. Considerando a vocação do bairro e o seu grande potencial turístico de âmbito nacional. Considerando a população residente na Bela Vista, cuja permanência e ampliação é fundamental para a manutenção da identidade do bairro. Considerando futuras propostas de renovação urbana, visando promover a melhoria das condições de uso e ocupação, harmonia com o presente instrumento de preservação. O bairro do Bexiga é também um território atravessado por viadutos e elevados, que chegaram como parte das políticas desenvolvimentistas e rasgaram seu traçado urbano, causando fissuras destrutivas no tecido. Como a ligação leste-oeste, o viaduto Júlio de Mesquita Filho, o elevado da 14 Bis, o terminal Bandeira. O terreno de 10.823 metros quadrados e 6 centímetros quadrados, localizado, entre as ruas Jaceguai, Abolição. Japurá e Santo Amaro, no miolo deste bairro protegido, tem como área envoltória 47 imóveis tombados a nível municipal, 5 a nível estadual e 3 a nível federal. É o último chão de terra livre no centro de São Paulo e, devido às suas dimensões e especificidades topográficas, como o vale do córrego do bexiga, um rio vivo que cruza transversalmente todo o terreno, se pode ter uma visão de 180 graus da cúpula terrestre com vista para o céu. O terreno é um exemplar muito expressivo da geomorfologia acidentada que marca profundamente a história do bexiga E manter a integridade de sua geografia é de extrema importância, pois ainda é um dos poucos lugares de onde se pode ter o referencial topográfico da região. O bexiga precisa de mais espaços públicos em que seja fomentada a convivência entre as pessoas e a natureza. Como fórmula infalível de criação cultural. E esse terreno é a oportunidade última para a criação desse espaço o Parque do Rio Bixiga, um projeto indissociado de um programa que abrigue as policulturas que se interrelacionam num sentido sustentável de formação humana por meio do reflorestamento cultural. A criação do Parque do Rio Bixiga é uma questão de saúde pública no bairro mais adensado da cidade. São 72.925 habitantes em 2,6 km quadrados. Uma média de 28 pessoas por metro quadrado. Toda essa população está abrigada em aproximadamente 32 mil domicílios e conta com apenas uma única área pública verde projetada como praça. A Praça do Orione. A subprefeitura da Sé possui hoje um indicador de área verde de 2,45 metros quadrados por habitante. E essa região ocupa o pior número dentro desse perímetro. O Bixiga tem a menor taxa de área verde por habitante. O reflorestamento, por meio do resgate da memória da vegetação originária de São Paulo e, sobretudo, da região do Bixiga, é previsto também como forma de amortizar o impacto de ruídos, trazendo melhorias acústicas e climáticas. Fundamental para a população de um bairro com predominância de casas. E que sofre os resultados das construções viárias massivas do final da década de 1960. O bexiga. Além da Mata Atlântica, sobejava a flora do Cerrado Brasileiro, frondosas araucárias e uma extensão de árvores de cambuci. A fauna de inúmeros animais silvestres desapareceu. Fora os pássaros que teimam em polinizar os remanescentes de vegetação do parque com os demais dispersos pelo bairro. Atuando na permanência de um ecossistema que desapareceu. A criação de um local onde os moradores possam ver, ouvir, estar em silêncio, contemplar a natureza, criar, praticar seus corpos em atividades físicas conjuntas, um lugar de encontros com o outro e com a natureza, onde a iluminação, a insolação, a eração, criar um espaço de bem-estar social se faz fundamental. Entender a implementação do Parque do Rio Bexiga na matriz de um projeto e uma gestão em completa sintonia com a população é corresponder à origem de sua existência, como uma reivindicação pelo direito à cidade. E salvaguarda dessa porção de terra como um objeto de saúde pública. Nos arredores do Parque do Rio Bixiga existem ainda diversas EMEIs, creches, escolas públicas e privadas. Companhias de teatro, escolas de samba que certamente vão usufruir desse espaço como laboratório de prática pública. Ao repensar a relação com a terra, com o meio ambiente, com a alimentação, com a cidade e com a sociedade. E nas palavras de Lina Bobardi, cada país tem a sua maneira própria de encarar não só a arquitetura, mas todas as formas de vida humana e não humana. Eu acredito numa solidariedade internacional, num concerto de todas as vozes particulares. Agora é um contrassenso se pensar numa linguagem comum a todos os povos, se cada um não aprofunda nas suas raízes que são diferentes. A realidade da beira do São Francisco... Não é a mesma realidade à beira do GT. Do Essa realidade é tão importante como a realidade da qual saiu a alto, ou as tradições japonesas. Não no sentido folclórico, mas no sentido estrutural. Lina Bo Bard. O Parque do Rio Bixiga vem sendo experimentado desde o ano de 2010, quando o proprietário do terreno passou a ceder o uso da área por contrato de comodato à Associação Teatro Oficina Usina Usona. E, como consequência, ao público das peças e moradores do bairro. Destes ensaios temporários, descobriu-se como etapa fundamental do projeto o uso do espaço. Mesmo que de forma improvisada, com baixo orçamento, recursos mínimos, o uso como plano diretor para um projeto mais permanente. Mesmo que esse último também esteja sujeito a inevitáveis transformações. Desta prática, se descobre que o parque passará a existir e cumprir sua função pública. Como um projeto construído coletiva e gradualmente. O que distingue a natureza deste parque com um programa cultural... ...de um parque unicamente voltado para a fruição de áreas arborizadas, embora absolutamente desejadas... ...é a proposta de um conselho de atividades ligadas à arte, aliás, às artes. Um conselho curador que privilegia as práticas coletivas em detrimento das iniciativas individuais. Um lugar de troca do conhecimento da Gaia Ciência, da Gaia Ciência, a ciência da alegria. Um lugar de troca de conhecimentos, o Parque do Rio Bixiga, se estrutura através de um programa público abrangente, confluindo arte, educação, saúde e ecologia. Concebido a partir da contribuição de um bairro milionário da diversidade. Tornando-se assim, um lugar onde se pratica a mistura das faixas etárias, de classes sociais, de comportamentos diferenciados, onde se cultivam as biodiversidades naturais, sociais, transhumanas, o convívio entre as pessoas. E sua inevitável contribuição para a construção de uma cidade mais pública. E voltada para o um interesse comum. As diretrizes projetuais para o parque, ele põe em cena a geografia do bairro do Bixiga. Categoria tombada pelo comprespe. Terreno em questão formou-se no fundo do vale do ribeirão do Bexiga, Pela proximidade com a nascente oferta água limpa. E tendo recuperado seu leito, será reaberto pela sua dimensão simbólica. Pelo seu valor ambiental. A sua potência agregadora. E pela alegria que a água proporciona aos corpos. E sobre o parque, propriamente dito, ele será implantado como infraestrutura térrea, camada vegetal, cobertura verde, florestal. Abrindo caminhos para todo o terreno. Sem hierarquia de acessos, com a possibilidade de transposição acessível por todo o terreirão, com algumas áreas densamente arborizadas, pomar, cerrado, clareiras. Esta infraestrutura verde tem a função de abrigar e organizar o programa cultural e não é projetada como paisagismo para a fruição estética, mas como laboratório vivo para a produção de conhecimento de práticas botânicas, agricultura através de hortas, pomares, viveiros e as demais ciências dionisíacas da terra. Na confluência das ruas Jaceguaia, Abolição, Santo Amário e Japurá um delta se forma naturalmente, e é ali que a proposta, já bem projetada pelos arquitetos Lina Bobart e Edson Elito, de um teatro de estádio se acomoda, tirando partido da topografia de desnível de quase 10 metros, adequada para receber a audiência de um público misturado de pelo menos duas mil pessoas. Uma área ampla, com arquibancadas em gavião, portanto permeável, para receber um programa diverso, de shows abertos, feiras populares, bailes, ensaios de escolas de samba, festivais multiétnicos, esportes interculturais e populares. A maioria das atividades a céu aberto desfrutam da ampla linha do horizonte ofertada por essa região. As clareiras e meio aos maciços verdes serão mantidas para a instalação provisória de arenas de circo, instalações temporárias para exposições. O refeitório público e feiras culinárias, servindo em suas mesas coletivas o resultado da formação e transmissão dos saberes da comida popular e erudita e outras atividades itinerantes. A permeabilidade vital para um terreno no epicentro de uma cidade encapada pelo concreto será conseguida por áreas de distintas matérias permeáveis a terra batida, a grama pisável, o saibro destinadas às atividades desportivas e ao convívio incentivado por generosos bancos coletivos redários, mobiliários tendendo ao uso compartilhado a área edificada de baixo gabarito abrigará o programa mais reservado mas nem por isso alienado de todo o parque Ateliês de criação bem distribuídos para propiciar a transdisciplinaridade e implantados em áreas adequadas para cada prática, selecionadas na perspectiva da formação de um parque para todas as artes e atividades desportivas que ponham o corpo em cena. Tratando de uma área localizada no nascedouro do teatro moderno brasileiro, o Parque do Rio Bixiga, além de compor, com beleza, com generosidade, a paisagem de um território protegido pelo seu valor urbanístico, contribui para revelá-lo, sobretudo a expressiva arquitetura do teatro-oficina, que instalado no terreno torna esse equipamento cultural integrado ao parque. Amplificando o valor arquitetônico e a vida cultural dessa grande área pública. Que já tem como essência a histórica presença do teatro-oficina. Essa junção trará, a, mas sem dúvida nenhuma, beleza. E a vida cultural dessa grande área pública. E as artes cênicas como inspiradora desse quarteirão do bairro do Bexiga. O terreno do parque do Rio Bexiga poderá se agregar num projeto futuro aos outros terrenos públicos, mas ainda sem destinação pública. De forma justa, compensar o trauma urbano que foi a construção deste viaduto propiciando a ligação destes vazios através de áreas verdes e dos equipamentos públicos e culturais que formam o conjunto arquitetônico deste território central. Vila e Tororó, Teatro Oficina, Casa de Dona Yaya, Teatro Brasileiro de Comédia, Praça Roosevelt e Parque Augusta. Abrindo caminho a uma urgente mudança de trajetória no destino da cidade de São Paulo. Tendo a cultura como sujeito desta metamorfose. Por esta razão, peço a todos, aos nobres pares, a aprovação desta propositura e que possam assinar conjuntamente conosco e gostaria de convidar, em especial, o secretário municipal da cultura, Alexandre Youssef, o próprio prefeito Ricardo Nunes, para a comemoração dos 60 anos do Teatro Oficina